Mano, o que que eu jogo, hein, rapaziada? Eu contra a Kha'Zix, mano. Nossa, interessante o Kha'Zix banir o Kartz. Mete a pé, dele. Tô pensando em Doutor Mundo. Tô cogitando muito Doutor Mundo, véi. Vou de Doutor Mundo, mano. Deu vontade, véi. Só, só deu vontade, assim. Será que é muita loucura? Vamos nessa. Ó, o time dele está, tipo, muito mais forte que o nosso. Vocês conseguem ver, rapaziada, ó muito mais forte. Aí tem Kaisa ainda, acho que eu trolei nesse pique, tá? Esse pique aqui não foi bom não, rapaziada, mas, mas vamos nessa. E a gente tem Zoe e Eze pelo menos. Dá pra dar. Só que nós tá full ap praticamente, né? Se o Eze não ficar forte, fudeu. Esse jogo tá mais fácil pra eles ganhar do que nós, rapaziada. Só que eu, eu... eu boto fé no nosso potencial, vai. Deixa eu ver o time deles. Ó, oh, A Mayung tá contra nós, hein, mano? Ê, Mayungas. Ignarzinho contra Singed parece ser um bom pique, né, mano? Fudeu, velho. que achou do Xin não consegui ver a partida? Christoph lança uma braba de Xinzão, mano. Tá forte. O boneco é bom pra gankar cedo, tá ligado? Então é muito bom, velho. Será que nós faz uma brabinha aqui, mano? Bom, vamos? Vamos inventar a moda? Olha aí, o zero segundos de delay metendo o louco. Vamos pra cima. E deixa eu ver que skill que foca nesse boneco aqui. Caramba, o cara O o W nível 1. Será que compensa, velho? Foda que a gente não tem muito setup aqui, não, né, mano? Oh! Será que o Galio viu? Acho que viu, né? Pode dar merda isso aqui, mano, e eu posso tomar um late invade também, viu? Mano, eu preciso ter muita responsabilidade em qual skill eu vou upar, rapaziada. Muita, muita. Não sei se eu upo o W ou se eu upo o E. Fudeu, hein, tropa. Acho que eu vou upar o W. Acho que farma mais rápido, né? O W fica perma, ó. Perma ligado. Toma. Só tapa. Startou no blue, aparente. Dá um poison aí, Singlet. Pelo amor de Deus. Dá um poison aí, pai. Ó, oh, o cara quer economizar mana. Que isso, desumilde. Acho que eu tô farmando a jungle errada, hein, mano. Muito errado. Né? o boneco que apanha desse tanto mesmo. Parece que eu tô sem ataque speed, mano. Não tá dando pra caitar, tá, velho? Eu que tô farmando errado mesmo. Todo Bob Esponja também, né, velho? Vou ficar com um de vida no final do clear, vocês estão ligados, né? Alguma coisa eu tô fazendo errado, rapaziada. Mas eu tô ligado que mundo ele perde muita vida mesmo farmando, tá ligado? O primeiro clear do mundo é muito rápido, só que ele perde muita vida. Acho que tá suave agora Deixa eu ver, o cara foca o Q depois o E, mano E agora, rapaziada, o que, que eu foco? O cara aqui foca o Q depois o E Mas eu, eu, eu ia focar o E Olha que delícia de clear, mano Olha isso, velho. Clearzinho dele é gostoso, viu a Boneca aqui é bala Se por for o não fizer 3 é camp Vim aqui me matar, viu, mano Vou ficar na parede aqui já Qualquer coisa eu flash Checa aqui a galinha pra mim, campeão O <risos> oh, que, que esse Kha'Zix arrumou, velho? Que gracinha, mano Por que ele não farma isso aqui? Será que ele caiu? Olha esse ganho aqui, rapaz tem que ser a Nami, tem que ser a nome. Nossa, não me matou, cara. Tô acertando todos os machados, mano. Não errei nenhum. Nice, mano. Gostei. Mano, acer... errei nenhum quezinho, mano. O campeão é fácil, tá ligado? E ainda tive um bom recal. Maravilha. Vou fazer o clear de cima pra baixo. Já vou focar o Arauto. Tá? A bot dele tá sem spells, ó. Eu tenho... Eu tenho um flash. Muito fácil matar eles, mano. Muito fácil. Só clinar de cima pra baixo. A gente pega isso aí, mano. Tem que pegar. meio Doutor Mundo? Man, mundão, galera Uhul! Vamos nessa, galera Campeão gostoso <risos> E que você tá aqui, né, mano? Por que eu tô sentindo seu cheiro? Ah, cadê o C, doidão? Nem tenta, Casical, nem tenta, mano, que eu tô muito mais forte que o C, velho. Nossa, meu EZ tá 0 3, agora que eu vi Mano, alguém olha o OPGG desse EZ, rapaziada? Vê se dá pra confiar e eu tacar um arauto na mão dele, mano. Porque se não der pra confiar nele, eu vou tacar na mão do Singed, velho. Se esse cara for muito criminoso, é pro Singed. Ou pra Zoe, né, mano? Pode ser interessante pra Zoe. Coloca na Zoe. Na Zoe é o safe, né, mano? Que Zoe é bonecão. Mas, mano, tipo assim, eu, eu preciso que, que o EZ fique forte esse game, vocês botam fé, mano? O EZ tem que ficar forte aí. Coração pra mim e pra... Ai, velho! eu Tentei dar flash pela parede também que não saiu. Mata esse galho mesmo, mano. Vai ele mesmo, velho. Caramba, hein, mano? Pazuca que nós arrumou aqui agora, velho. Caramba! O mundo é muito forte, pior que é, viu, velho? E tipo assim, eu peguei mundo em cima de Kha'Zix, aí eu fiquei meio pô. Será que deve ser boa a matchup, saca? Porque. Achei que o Kha'Zix ia só me rasgar, né, mano? Só que o cara não pegou vantagem early game e eu peguei, mano. Então ele só se fode, né, mano? Ó, oh, eu animo peitar todo mundo aqui, mano. Se liga, tanto que eu vou tá peitudo. Ó, é só peitão, ó. Ó. Oh, brincadeira, tô na pegada, Casicão. tô na pegada. Mentira, mentira, galera. Mentira, família. Pera aí, que é esse cara fazendo dragão. O um perfume de uma flor pode venir. Ah! A vida dos caras, mano. Vamos nessa, minha galera. Vamos nessa. Pera aí, pera aí. Empolga muito, não. Nossa, eu precisava ter ult, mano. Ah, mano. Vamos nessa, galera. Diga que é Ah, vamos nessa, minha família. Matou, tá bom. Ah, pai, cadê o Dan, hein, mano? Marquinhos, você recomenda fazer sempre clear, clear e Gank? Então, Danda, eu sempre fazia isso, né, mano? Só que agora o Full Clear foi nerfado, tá ligado? Aparentemente, mano, contra campeão que ganka cedo, tipo, sei lá, eu tô de Fiddle contra Elise, eu vou fazer três campo Gank. Tô de Fiddle contra Lessin, três campo Gank, tá ligado? Aí, ah, tô de Fiddle contra Cartus. Aí nessas situações, mano, contra campeão que faz Full Clear, eu também vou fazer Full Clear, tá ligado? Eu tô aderindo isso. Então, esse jogo, mundo contra Kha'Zix, o Kha'Zix ele pode fazer 3 Campo gank, mano, só que como eu tô de mundo Não dá pra gankar nível 3, eu fiz full clear, né Mas se eu tivesse de Fiddle, eu ia gankar nível 3 100%, mas nós tá descobrindo ainda Rapaziada, Estamos descobrindo direitinho o que que tá bom Nesse novo patch na jungle, né Mas aparentemente aqueles é campeão Shinza, o Lessin, tá voltando A aparecer mais, né, aparentemente Nossa, eu errei, mano Mas eu só vi a cabecinha, velho Tô, tô arrependendo de pegar essa bota, hein, mano. Acho que a bota de... De tenacidade talvez é um pouquinho melhor, velho. E nem precisava ter ultado, né? Mas eu ultei pra ganhar speed. Mano, o que você que quer, Kha'Zix? Na moral, mano, o que você que quer, velho? O que você que quer, Kha'Zix? Na moral, só me fala. O que você que quer, velho? Na moral, Kazik o que você que quer vindo pra cima de mim, mano? A moral, velho, que esse casicão tá pagando de folgado aí, mano. Tomou só machadada, filho. Machadada não, né, mano? Qual o nome desse aqui mesmo? Cutelo, né? Que morri, mano. Morri, morri, morri, morri. morri. Peraí, peraí, peraí. Caramba, o cara tinha ult ainda, mano. Essa caixa pode ganhar o um jogo, hein, mano. Trollamos. Mano, tenta me daivar, galera. Pelo amor de Deus, velho. Isso, tenta me daivar, mano. Bora, bora, bora. bora. Quero que vocês me daivam mesmo, mano. Eu quero que vocês me daivam, mano. Ai, ai, esse cara me fuma. Ai, ai se eu tomar boba, morri. Não, não, não! Vamos nessa! Nice, force out do galho. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de bastidão. Nossa, esse cara não vai morrer, mano. Que sacanagem é essa? Foi. Pegou a bubble, pegou. Um, dois, três e... Toma. Na cabecinha. Morri. Mano, eu vou curar pra porra, mano. Bora que eu curo pra porra, mano. Pegou, hein? Pegou, hein? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Morreu só eu, morreu só eu, tá bom Boa, boa, ajuda Zoe Nice, tá na bubble Dedada no botico Só caleca agora, EZ Nossa, esse flash da EZ, mano, pra matar a Nami Não sei se é muito interessante não, hein Faz barão lá, mano Tá maluco, mano, a Kaisa me fuma, rapaziada Que que que item que é bom contra a Kaisa, mano. O que, que eu vou ter que fazer pra não ser fumado pela Kaisa toda hora, velho? Acho que não existe, né, mano? E agora, velho? Coração, mano. Vocês estão falando muito pra eu fazer coração. Certeza, velho. Coração não me parece ser um bom item, não, mano. Ele vai me dar muita armadura. Reduz velocidade de ataque. Dano sofrido de ataques com limite de 40% de dano. Ai, mano. Tá parecendo ser interessante, velho. Eu vou explitar agora. Oh, pegou, hein? Ixi, pegou Não. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, aí! Armaram pra mim aqui, família. Ó, ó, ó, a aí, calecou. Nossa, o Qzinho do o dano que deu. Bora, família, bora, bora. Vai arrebentando os caras. Isso aí, ó, dá GG. Meu time nem precisa de mim mais. Olha esse Kha'Zix jogando, como vai. Jogão, nice, nice. Monstro. Jogão, jogão, jogão.